Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na Produtora Reis para gravar super dicas de física para ti no canal Bioexplica. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o dióptro plano. E vamos entender também sobre a equação do dióptro plano. Bom, vem com o um nomezinho aqui comigo, vamos lá. Dióptro, óptro aqui remete a um sistema óptico. E di seriam quantos, adivinha só? Dois. Então aqui eu tenho um sistema de dois sistemas óticos, que são separados por uma divisória plana, não é uma divisória esférica nem parabólica, é uma divisória plana. Então eu usei aquele exemplo que é bem comum, mas eu prometo que dessa vez tu vai entender. Eu tenho aqui uma divisória plana entre o ar e a água, e eu tenho uma pessoa olhando de cima para um peixinho. Esse meu peixinho, meu objeto, eu botei ele aqui embaixo de roxo, tá bom? Vamos acompanhar o que acontece. Os raios de luz emergem, saem do meu peixinho. Quando eles chegam aqui na divisória entre o ar e a água, lembra? A água ela é um sistema mais refringente e o ar é um sistema menos refringente. Então, ao passar da água para o ar, esses raios de luz se afastam da reta normal. Então, eles vão abrir ainda mais. Quando o meu observador, vou botar aqui, observador... Ele olhar para esse sistema, ele vai enxergar a imagem do meu peixinho no prolongamento dos raios refratados. Então você consegue enxergar que o meu observador ele vai ver a imagem do peixe acima de onde o peixe realmente está. Essa é ilusão de ótica é um efeito do dióptro plano. E aí, como é que a gente vai escrever essa relação, a equação? Bom, a equação geral a gente vai escrever assim: eu vou dizer que o índice de refração. Do meio que o observador está é proporcional àquilo que o observador enxerga. O que é que o observador enxerga? P, que é meu objeto, ou pelinha, que é a minha imagem. O observador enxerga a imagem. Então, o n do observador está para pelinha, assim como o índice de refração do meu objeto, ou seja, o índice de refração de onde o objeto está, que nesse caso seria a água, é proporcional para a posição real do objeto, ou seja, é proporcional para P. Essa aqui é a equação geral do dióptro plano. Tudo bem? Não importa quais sejam os meios. Vamos aplicar agora para esse nosso exemplo, do peixinho e do observador. Vai ficar o N do ar, que é o N de onde o observador está, é proporcional àquilo que o observador enxerga, ou seja, P' assim como o n da água, que é o n onde o objeto está, é proporcional aquilo, é proporcional, perdão, a posição real do objeto, que seria p. Então eu tenho certeza que agora de jobtr plano vai ficar muito fácil para ti e tu vais acertar em todas as provas que caírem. Olha, não te esquece, acompanha aqui o canal Bioexplica porque tem mais dicas vindo para ti e lembra, se tu tiveres como, vai atrás da plataforma Bioexplica, porque você vai aprender todas as ciências da natureza.